Salve pessoal, vocês estão bom? Estão escapando ainda? Que é o Ferrez, certo? Diretamente do Jardim Jangadeiro, né? Eu ia falar Jardim Capão Redondo, ou mania de falar Capão Redondo. Seja bem-vindo ao vlog, sabe que eu não gravo toda semana, é, três, quatro vlogs, gravo um só, não tenho esse apetite todo. E hoje nós vamos falar do perreco passar mal. Vamos falar por que, que esses caras não aprendem a perder e por que, que a gente tem que ficar se desculpando por ter ganhado. Beleza? Vem comigo nesse vlog aqui que hoje vai ser problema. Pessoal, vou fazer até um desabafo, e eu acho que até em nome de algum de vocês. Eu quero saber desde quando a gente tem que tratar quem perde, quem é pseudonazi, quem é fascista, quem perde a eleição porque porque se fudeu mesmo. Por que a gente tem que tratar esse pessoal como saúde mental, como problema cognitivo? Por que esse mimimi do caralho? Me fala, quando é a gente não tem esse mimimi? Quando é a gente não tem acordo? Certo? Ó, oh, A gente passou quatro anos nesse país... Morreu 700 mil pessoas por baixa, porque os caras mentiam os, os índices, certo? Os caras mentiam os números também. Passou gente que morreu de Covid passou por outras mortes, certo? Então a gente perdeu por baixa. Agora eu vou te falar mais. Morte de trans em nome desse cara e desse povo que apoia esse cara, certo? Move, morte da nossa gente preta por causa desse cara. Destruição das instituições cultu culturais, Certo? Destruição de tudo que era cultura. Muita gente que nem eu ficou dois, três anos sem fazer evento nenhum. Certo? Por causa desse cara. E sabe que os eventos que a gente faz salva a vida. Não é porque a gente é, tá contando vantagem, não. É verdade. Quando vem alguém do hip-hop falar na sua escola, quando vem alguém da literatura marginal falar na sua escola, isso motiva os alunos a ler, motiva os alunos a tomar uma decisão melhor de vida, certo? O que a gente faz é uma palavra viva. Nós não trabalhamos com nada morto, não. Nós não somos igreja católica para trabalhar com gente morta, certo? Então eu vou falar um bagulho de papo reto para vocês. É, mano, na moral, mano, a gente perdeu mestre de capoeira, perdeu trans assassinada com o coração arrancado, Certo? A gente, mano, passou por destruição, é, por CCAs destruídos, mano. As crianças tudo na rua porque os CCAs foram destruídos por falta de verbo desse governo que aplicou em tratou em caminhão, certo? A gente, mano, é, na moral, e a gente tem que pedir desculpa por ter ganhado? É isso mesmo? A gente tem que pedir desculpa por ter ganhado. Vamos pedir desculpa. Ó, pessoal, quero aqui pedir desculpa porque o Lula ganhou a eleição com mais de 2 milhões de votos. Não foi nossa culpa. É que as igrejas evangélicas não conseguiram proliferar a sua fase nazista dentro delas muito tempo. Certo? Muitas igrejas que encamparam isso. Muito pastor safado que encampou isso. Que a gente não pode nem falar o nome. Se a gente falar dos malas fraias aí da vida... Os caras processa a gente. Se a gente fala do outro, que é corja dele lá, que é o segundo pastor em comando da mesma igreja, processa a gente. Mas eu tava seguindo os Instagram dos caras olhando, eu não acreditava. Os caras estavam apelando de todo jeito. As igrejas aqui, tudo da redondeza aqui, fazendo cabeça de gente, mano. Teve gente que parou de frequentar a igreja, que não aguentava mais. Quem tinha consciência, falou, fez eu não aguento mais igreja. E a gente vai deixar passar batido, mano. Tá ligado? A gente vai ficar pedindo desculpa e vai ficar se explicando. Agora eu tenho que me explicar. Eu tenho que parar no lugar e falar, não, gente, é o seguinte, mano, é, é, vocês estão pondo fogo em caminhão aí? Que eu já não estou entendendo mais nada também. Se você puder me explicar por que os caras mesmo estão tá pondo fogo no caminhão deles ou de outros parceiros deles. Que porra virou isso aí? Ontem saiu uma nota que os caras estão classificando essas ações igual Black Block. Só que Black Block era paulada, era tiro de bomba, tiro no olho com bala de borracha, certo? Quantas pessoas aí não ficaram mano, com, com, com danos, com sequelas recorrentes por causa disso? Agora esses caras aí são tratados desse jeito. Você já viu o cara parar um caminhão, pôr fogo no caminhão do cara e ir embora pra casa? Onde você, onde você viu isso nesse país? Esse país é um país, se você parar aqui na esquina, vem alguém te perguntar o que você está fazendo? Porque esse bagulho de liberdade aí que os caras ficam pedindo nos, nos podcasts, nos bagulho da vida... Eu, eu falo pra vocês, pessoal, eu não tenho um podcast. Eu não tenho um podcast. Isso aqui que a gente tem aqui não é um podcast. A gente vai ter que mudar o nome, tá ligado? O que eu faço aqui fora o vlog pra vocês não é um podcast. Isso aqui é um atentado, mano, terrorista. Porque não é possível. Não, não se encaixa no perfil de podcast. Porque os, os, os caras têm um perfil de levar só cara. Estrupador. Estrupador cara, é, né, vamos falar os nomes de verdade, né, fascista, nazi, só que toda vez que você liga a televisão, tá os pederastas falando, fala, carai, velho, é sério mesmo? Agora a gente tem um padre que declarou apoio ao Lula e foi encontrado morto com a garganta cortada, e os caras falando que é suicídio. Se você puder me explicar como alguém corta a garganta na num, tentativa dessa palavra, você me, me explica isso aí. Entendeu? Então, assim, eu queria fazer esse vlog, faz tempo, desculpa desabafar, Puta que pariu, eu tinha um monte de trabalho para mostrar da Comic Zone, tinha um monte de coisa para mostrar e não dá para mostrar. Sabe por quê? Porque tem uns assuntos mais emergentes que esse, mano. Tem umas coisas que deixam a gente louco, mano. Tá ligado? É, é, é brincadeira, mano. Aí me procura uma entidade, né? um, um banco. Me procurou de novo. Eu não sei o que os bancos têm comigo. Acho que eles viram que com o Eduardo Manis e algum não, alguém não vai comprar. Nós não puder comprar o Eduardo Marinho, vamos comprar o Ferreira, certo? O Eduardo Marinho não nem para comprar, porque ele não atende o telefone. Né? Inclusive, ele vai estar no Capão hoje. Então, é o seguinte, de novo, viciou aqui no Capão, né, Eduardo, beijo para você. Aí os bancos me procuram de novo, aí meu produtor me ligou, oh, mano, os caras têm uma proposta para você e tal. Eu vou perguntar para vocês, como eu tenho que fazer esse vlog aqui, com a liberdade que eu tenho para falar, com o jeito que eu faço, como que eu tenho, como eu posso aceitar um patrocínio de banco? É um puta dinheiro, meu produtor, o Denis me falou. Eu falei, eu sei, Denis. É uma pena a gente deixar esse dinheiro embora, que nós poderíamos usar esse dinheiro na ONG Interferência, que inclusive está perdendo lá o lugar. A gente não vai poder manter mais isso, a partir desse ano, no mesmo lugar. Já perdemos. A dona quer aumentar o negócio lá não sei quantos por cento e também a gente não vai poder ficar lá. A gente vai ter que escolher outra casa para ir. Então a gente já está se lascando. Mas não tem como eu aceitar, rapaz. Não tem como eu pegar minha biografia, rasgar a minha biografia no meio. Já ia rasgar a agenda e ia me ferrar. Mano. Não tem como eu rasgar a minha biografia no meio. Você entendeu? Aceitando patrocínio de banco. Então, por isso que eu, todos vocês do Apoia-se, muito obrigado. Vocês que estão no Apoia-se comigo, que vocês que mantêm esse canal independente. Certo? Vocês que mantêm esse canal desse jeito. Eu sei que eu fiquei vários anos também sem Apoia-se e também foi, fui da mesma forma. Mas, mano, tive que sair hoje para contar camiseta, fazer as coisas. É assim a vida, tá ligado? E vocês sabem que eu não fico pedindo ajuda, nem se eu me engano, não. A real é essa. Agradecer a vocês que acreditam nesse trabalho. Tá? Inclusive, por causa de vocês, eu meti um texto lá de Assis que eu fui para a faculdade da Unesp, em Assis, e eu encontrei o acervo do João Antônio, do escritor João Antônio, e foi uma das maiores alegrias da minha vida, eu fiz um texto exclusivo para vocês do após, está lá, está lá com a foto também que eu tirei dos óculos do João Antônio, dos, dos originais dele a certidão de nascimento dele eu coloquei pra vocês lá. É uma forma pequena de agradecer. Eu tô mandando uns textos lá mais pessoal, uns textos mais do meu dia a dia, e que também pode refletir algo bom para vocês. Tá bom? É uma forma de eu. Quando eu não meto uns vídeos, porque o Dr. K não edita os vídeos, o Dr. K tá me devendo uns vídeos aí. Só tá vivendo de react. Tá foda, mano. Tá ligado? Então assim. É, eu, quero, eu quero agradecer muito vocês aí do, do, do Apoia-se. E vou falar aqui de dois produtos que a gente lançou e a gente vai lançar, quer dizer, um, um deles a gente vai lançar agora na CCXP, essa camisa pesada, agora que eu lembrei que eu não posso mostrar a camisa, o Thiago vai me matar se eu mostrar, mano. meu sócio da Comic Zone, então eu vou mostrar assim ó, essa camisa aqui é uma camisa minha e do Mutarelli, de um livro nosso, o Demônio de Frankfurt, que a gente vai lançar lá na feira, não posso mostrar. Tá, é foda, desculpa aí. Mas vocês vão ver na CCXP a partir do dia 1. Do dia 1 ao 4, essa camiseta tá vendo exclusivamente por lá, beleza? Você pode comprar na CCXP. Ó, nós somos parceiro oficial da CCXP. A gente fez um acordo financeiro foda, tá ligado? Eu tive que vender um terreno para poder estar <risos> tá lá na CESP, mas nós vamos estar tá com a banca fodida lá, foda, um monte de gente legal, um monte de autor bacana vai estar tá visitando a gente, um monte de lojas como a Pensendolls, meus amigos do Figuraça, o pessoal da Resinagem, o pessoal do, do Tadeu, da Seven Dust, mano, vai estar tá a máfia lá toda, certo? Vai estar tá um monte de cara do rap também, que eu já convidei, que eu vou estar tá lá. Então, ó, comparece na nossa barraca exclusiva da Comic Zone, certo? Nós somos parceiro oficial da feira, a gente vai estar tá lá. E para quem não viu, a gente lançou também esse bonequinho fofinho aqui do Ferrez. Então, nesse momento que você viu tanto ódio nesse vlog, se você quiser ter um bonequinho para pôr na sua coleção, <risos> tem esse boneco aqui. Esse boneco foi feito por quatro empresas, pessoal. A Resinagem, a minha empresa Porcovelha, certo? A Resinagem, que é a empresa do Thiago. A Spectoy, beleza? Que é a empresa do meu parceiro também, Alexandre. E a Seven Dust Toys, né? É tudo, é isso aí. Acho que acertei os nomes, né? Do, do Tadeu, né? Seven Dust. O, o desenho é do Leandro Siqueira Artes, beleza? Ele fez esse desenho aqui pra nós com o maior carinho. E o Claudio Furton fez isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Claudio Furton fez um, um mapa que vai junto, autografado, ó, com tudo que eu faço aqui na Quebrada, que vocês fortificam. Então tá aqui a Onda Sul, Fugitivos da Fema, que é a minha banda, tem o Sarau do Binho que é uma coisa muito bonita que tem aqui na quebrada, que eu quis pôr. A porcovelha, o selo povo, aqui tem o bazar da cenourinha, que é o bazar da minha mãe, o interferência, tá bom? Ó, mó bonitinho o mapa, e esse mapa aqui vem junto autografado, é uma edição limitada, esse boneco aqui a gente fez 40, deve ter uns 20 ainda, uns 18 eu acho, que vendeu mais dois hoje, então você pode clicar na loja da Onda sua a gente vai deixar o descritivo aí embaixo. Se você quiser dar força pra esse trabalho, vocês sabem que eu gosto de boneco, essas coisas tudo, né, mano? tá ligado? E eu quero agradecer a Dead Kills também que tá me mandando os bonés da bancada satânica para poder fazer esse vídeo e já deu para terminar, porque senão os cara vai se inscrever do canal. Beleza, pessoal? Obrigado a todos vocês aí, mas lembrando o assunto desse vídeo, ele é muito sério, né? A gente dá uma fugida até pra gente sorrir um pouco, mas é muito sério, mano. Na moral, vamos parar de se explicar, rapa. Nós não tem que se explicar, nós ganhamos. Vamos construir o país. Vamos reconstruir o que eles destruíram. E acabou. Não fica entrando em pauta deles. Se o cara quer gritar na porta do cartel, grita. Mas também se vir levar com você, manda pro inferno logo. Tá ligado? Ou se o inferno for o nosso lugar, manda eles pro paraíso que eles acham que tem que estar, tá, né? Que não é aqui, porque senão eles estariam fazendo uma coisa boa no nosso país. Né? Se ele estivesse construindo um paraíso de verdade. Eu vejo muita gente com a Bíblia na mão e não está construindo um país nenhum. Tá, né? Nem, nem para a própria família, está construindo para a igreja. que eu não sei para onde vai tanto dinheiro. Não sei para onde o Edir Macedo está levantando dinheiro. Certo? Esses outro... E todos os outros pastores também, não é só ele não. Beleza? Mas vamos focar, rapaz. Vamos... Eles querem tirar nossas pautas construtiva. Vamos focar nas nossas pautas, mano. Um grande abraço para vocês.